Ei, meu povo, vamos chegando, vamos entrando. Vocês sabem qual que é o tema aqui do nosso Sofá na Vila de hoje? Quem sabe? Vocês já estão sabendo? Mara, Mara já entrou. Mara quer saber tudo, né, Mara? Sei. Sei bem, Lúcia não sabe? Quem não sabe aí? Quem não sabe, vem chegando, vem chegando, vem entrando. Que nós temos coisas muito interessantes para falar hoje para vocês. Quem não sabe de que, que nós vamos falar, não sabe o que está perdendo, pode vir, pode vir, pode entrar. Ah, a gente pode compartilhar aqui. Olha, ah, vou fixar aqui ó, fixar comentário e aí, descobriram? Nath, e aí Nath, o Egito, me conta, me conta tudo sobre o Egito, Nath, podem ir entrando, Heron, Lúcia gostou, hein Lúcia, ah, podem ir entrando, chamem os amigos, dá tempo ainda chamar os amigos, que hoje o tema está quente, vamos falar sobre laser vaginal, rejuvenescimento íntimo, então o tema hoje não é para grávidas, na verdade é para grávidas, porque depois que o neném sair daí de dentro, você vai querer cuidar da sua estética genital. Estou aqui para falar conosco a doutora Luciana, não sei quem já conhece a doutora Luciana. Ei Lu, bem-vinda! Oi, obrigada, tudo bem? Tudo bem, primeira vez sua aqui no nosso sofá? Na verdade, teve uma de gestação de alto risco, né, que a gente fez lá no hospital. Ah, foi mesmo. A gente fez no meio de um parto, não foi? No meio de um parto, foi. <risos> então, gente, a Luciana, além de ser especialista em gravidez de alto risco, ela também trouxe esse presente lá pra vila, porque ela também é especialista em estética genital. Meu Deus, o que, que é isso, né? A gente tem que mostrar nossa genitália para os outros. Como assim, estética da genitália? O que, que é isso, Lu? Como assim, estética genital? De onde que veio isso agora, da mulher preocupar com a estética genital? Desde quando, Lu, que as mulheres agora se preocupam com isso? Bom, na verdade, não é bem a estética né, que a gente está querendo tratar. A gente está querendo mais... Ver a questão da funcionalidade ali, né, da, da vagina e da vulva. É, porque na verdade o que a gente percebe é que ao longo do tempo, o colágeno, né, que é essa estrutura que a gente tem na nossa pele, no nosso, na nossa mucosa, que dá sustentação, é, esse colágeno ele vai, vai se perdendo, né, ao longo do tempo, vai diminuindo a sua quantidade e acaba dando alguns sintomas. Na pele a gente vê as rugas. E na vagina a gente pode ver, então, uma diminuição da lubrificação, uma diminuição da elasticidade ali da, da mucosa, né, então seria mais, é, quando a gente fala né, de rejuvenescimento, na verdade, não é pensando na, na, na estética em si, né, de parecer jovem, na verdade, é da funcionalidade ali, da vida sexual daquela mulher que... Da função. Da função, exatamente. Então é rejuvenescer a vagina. Não é a vagina ficar bonita. Não. É para ela funcionar melhor. Exatamente. E quando você fala de colágeno, as mulheres hoje preocupam muito com colágeno. Todo mundo fica nessa preocupação, vou comer colágeno, vou passar colágeno no meu rosto todo dia. Eu mesmo passo creme de colágeno é. todo dia, como, boto o um pozinho de colágeno lá. No meganola, todo dia, às vezes eu bebo na aguinha. O colágeno de lá, de baixo, é o mesmo colágeno daqui? Sim, é o mesmo. A mesma tem gente situação. que fala assim, ah, meu colágeno é bom. Aquela que a pessoa fala assim, ah, seu colágeno é ruim, isso tem muita ruga. Meu colágeno é bom, minha pele é mais... A pessoa, por exemplo, que... É... Não sei, esse colágeno é uma proteína, né? Isso. É uma proteína. É uma proteína. Então, teoricamente, se a pessoa... É, cai mais aqui, cai mais lá também. Em geral, sim. Em geral, é uma tendência, né? Da, da pessoa. Então, se a gente pode pensar que, da mesma maneira que, vai, que a gente vai, vai caindo e envelhecendo, envelheceria a vagina. É. Sim. A Lúcia falou que ela tá ferrada. <risos> Não, tem solução. <risos> Mas explica pra gente que muitas mulheres, eu percebo, mulheres confundem, Lu. A diferença entre vagina e vulva, né? Certo. Muita mulher confunde, assim. E aí a gente vai falar do laser aqui, né? Assim, ah, esse laser como é que é? Na, é? Você fala na vulva, na vagina, é por dentro, é por fora? Colágeno tá onde? Tá dentro da vagina? Tá do lado de fora, na vulva, né? Aqui, lá dentro. <risos> onde é que tá esse tal de colágeno? Bom, então a vulva é a parte externa, né, da região íntima da mulher. Então, isso é a vulva? Isso. Os grandes lábios, o monte pubiano, né, que é onde ficam os pelos, os, gra os grandes lábios, os pequenos lábios, que são os mais internos, e o intróito vaginal, a uretra, né, então tudo que a gente vê por fora é a vulva. E muitas mulheres chamam a vulva de vagina, né, que a gente fica meio sem saber como chamar, mas o nome é vulva. E a vagina em si é onde, te, onde tem a penetração, né, durante a relação sexual. Então, é o canal vaginal. É, é onde a gente, quando, por exemplo, no exame do ginecologista, a gente passa o, o, o espéculo para ver ali dentro da vagina, né? Então, dentro ali onde tem a relação sexual, por onde passa o neném durante o trabalho de parto, né? Aquela é a vagina, é o canal vaginal. Uhum. Então, vulva e vagina. exato e quando a, gente, quando a gente fala dessa perda do colágeno, é onde? É aqui ou é lá dentro? É nos dois, né? A sustentação pelo colágeno e pela, e pelo, pela musculatura. A, tem tanto na, nos pequenos lábios, nos grandes lábios, na verdade, né? Os grandes lábios, eles são aqueles mais, mais externos ali, então eles podem... Tem mais pele nele, então você pode perceber mesmo um pouco mais. Mas dentro da vagina também, ali no, no canal vaginal, a gente pode perceber isso também. Como que a gente percebe isso? Como a frouxidão ali do, do, da vagina. Então a mulher pode perceber isso durante a relação sexual, né, ou com aqueles flatos vaginais poder acontecer. Ou então pode a, a bexiga, né, que tá muito próximo ali, ela pode perder sua sustentação e pode dar incontinência urinária justamente pelo por essa, por esse envelhecimento mesmo, por essa perda de colágeno que vai acontecer ali e acaba a sustentação ficando prejudicada. Então, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora, pode acontecer, a gente pode ter sintomas, né, sinais por causa da diminuição desse colágeno, por, por causa do tempo mesmo, né? Na verdade, não só o tempo, na verdade, várias coisas ao longo da vida podem fazer, é, levar a essa, a essa perda de colágeno, né, perda da plasticidade, enfim, dessa funcionalidade da, da vagina. Parto, por exemplo, também, muitos partos seguidos pode, pode levar a acontecer isso também. Uhum. É, uma coisa que falou é importante, gravidezes e partos são um fator de risco para o enfraquecimento do, da sustentação, desses tecidos de sustentação da vagina. Isso. Só que é muito importante a gente entender que é, o, o próprio tempo é um fator, então, e também então, são vários fatores, gravidezes, partos, genética e tempo Sabe aquela pessoa que você vê assim, gente, de 70 anos, que nunca usou um creme na vida uhum. e que tem a pele assim? você fala assim, meu Deus, como é que pode essa pessoa não ter uma ruga, não usou um creme? Então, obviamente que ela tem um tipo de colágeno geneticamente né, assim, muito bom, né? Porque são proteínas, isso depende do DNA dela. Então, pode ter mulheres que vão ter aí 10 partos e tem um colágeno tão bom que ela não vai ter enfraquecimento desse colágeno. E também, o que dá essa sustentação aí é o colágeno os, e outros tecidos, outras proteínas que formam esse tecido de sustentação e a musculatura também. Exatamente. Claro que muitas vezes a mulher fortalece a musculatura né, com exercícios de pompoarismo, exercícios de assoalho pélvico. Ela pode não sentir isso porque ela fez esses exercícios e fortaleceu. Imagine que a gente tem um teto. A gente tem um teto que é aqui, aqui em cima está a bexiga. Aqui embaixo está a vagina. Esse teto é formado. A gente tem o, o músculo e tem também essa, essa pele, que seria colágeno, elastina, esses tecidos aqui. Se você perde o colágeno, você fortalece muito o músculo, você pode não sentir isso. Com certeza. Da mesma maneira, você tem um colágeno muito forte e seu músculo está fraco, você também não vai sentir isso. Por isso que é importante a gente fortalecer as duas coisas, né, Lu? Com certeza. E isso foi algo muito importante que você trouxe, que é a questão do fortalecimento da musculatura. Por exemplo, que eu citei aqui, né, da incontinência urinária leve. O tratamento padrão ouro é a fisioterapia pélvica, né? Ou seja, você vai fortalecer aquela musculatura que é a sustentação mais importante ali, né, da, da bexiga e, e isso vai resolver o seu problema, né? Muitas vezes, então... O fortalecimento da musculatura, esses exercícios, uma, uma avaliação com uma boa fisioterapeuta pélvica é muito importante quando a mulher tem esses, tem esses sintomas, né? Então, a verdade é que é, durante a consulta a gente vai ver, avaliar os, os, os, as queixas, né? E, e fazer um exame físico e definir qual que é a linha, com, o, a linha de tratamento. E em geral, a fisioterapia pélvica vai fazer parte também, porque... Nada, a gente não consegue nada milagroso, né? A gente tem sempre que alinhar as nossas expectativas. E sempre tem um deverzinho de casa aí para mulher fazer em geral. Uhum. E a partir de que idade, Lu, que a gente pode fazer o tratamento com laser? Olha, não, não existe, assim, né uma idade. A gente sabe que a partir dos 35 anos é que começa mesmo essa queda aí. do, do 30, 35 anos, né? Começa essa queda aí do colágeno na mulher. Então, vai mesmo de acordo com as queixas dela, né? A partir da hora que ela começa a ter queixas, a gente vai avaliar ali para aplicar, o, se tem indicação, né? E, e para fazer as aplicações do laser. E uma pergunta que todo mundo mandou aqui no direct: dói? Não, Não dói. <risos> Por incrível que o laser endovaginal, né? Não dói. Inclusive. É porque a gente sabe que quem já fez o laser no, na, no, na pele, né? Sabe que dói muito. E o endovaginal, você imagina, meu Deus, vai doer muito mais. Mas não dói. Quem não já dói, fez, gente. Quem já fez, Eu já usar. fiz na pele. Olha <risos> o meu depoimento. É. Eu, eu, há muito tempo atrás, antes de ter filhos, eu, eu tenho muitas... Melhorou muito já, né? Eu fiz vários tratamentos. Mas eu, eu tinha feito, pagado, eu paguei três sessões para fazer... Tratamento de acne com laser E aí eu paguei três sessões Na época o negócio era caríssimo Caríssimo, era um negócio assim Um lançamento e tal E aí eu, eu comprei três coisas Três sessões de laser para acne, né E aí, gente, eu, eu fui na primeira eu quase que fui amarrada para fazer o um negócio assim. E aí é, aplicaram anestésico local e tal, toda um, uma terapia, um relaxamento, um negócio assim, eu já fui parada, que eu sabia que ia doer, sabe? Mas eu tinha muita cicatriz de acne. Gente, mas doia tanto, doía tanto. Eu falei, gente, eu não vou parir. Eu não vou parir nunca na minha vida, porque se isso aqui eu não tô aguentando, imagina o parto, né? Mas doeu tanto, doeu tanto, que eu fiquei traumatizada. Eu saí da clínica tonta. Falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Não quero nunca nem saber pedir dinheiro de volta. Nunca mais pisei lá. Nem peguei o, o dinheiro das duas sessões que eu já tinha pago. E aí, agora eu fiquei meio com medo. né, A Lu, não, fica tranquila. Esse negócio não dói, não dói. Eu fui meio assim no cagaço pra, com medo. E realmente não dói nada. Você, você sente... Um, um biliscão, assim, você sente como se fosse um beliscãozinho, assim, encostando figura... na parede da vagina. Mas dizem que da vulva, né? A parte de fora da vagina, por exemplo, tem mulheres que, principalmente depois das gravidezes, fica realmente com os lábios desbeçados, né? Muitas mulheres ficam com a estética. É muito importante isso, gente. O jeito que a sua vulva fica não importa na sua satisfação sexual. Isso é muito da sua cabeça, né? Mas uhum. muitas mulheres ficam, não ficam satisfeitas e querem mudar é, a estética, vá Então, a parte externa é pra estética, né, Lu? Não é pra função, certo? A parte para função é a parte interna. Isso. E eu pensei, gente, então a parte que dói mesmo, é se você fizer na parte externa, aí você vai ter que sentir um pouquinho de dor, né? É. Um pouquinho ou, ou um poucão. <risos> não sei. É, é, é mais dor, sim. Em geral, a gente faz o anestésico local, a gente deixa agir por meia hora. E, mas as mulheres queixam de muita dor, sim. É doloroso o, o, o laser na parte de fora, né, na, na vulva, principalmente. A gente pode aplicar o laser na vulva para do, do, dois objetivos: um para para para mesmo, né, para melhorar ali a a estética, pra ficar mais mesmo, firme, né, para mostrar pra ficar, aquela vulva isso. caída isso e outro para diminuir para clarear né então às vezes a mulher hum. fica com a, com a pele mais escura então pode, a gente pode aplicar nesse objetivo também de clarear a pele e de melhorar cicatrizes então às vezes uma cicatriz hum. de de episiotomia né então muitas vezes isso pode a mulher pode se sentir né com baixa diminuição de baixa estima por causa disso, e a gente pode tratar dessa forma. Então acaba ou a, que. Ou até dor às vezes na relação, né? Tem muitas ou até mulheres dor. que tem dor. Na cicatriz de é muito comum a dor, né? E a gente consegue tratar bem, assim. Mas de fato, é, essa, essa parte é um pouco mais dolorosa. Isso aí eu não, não posso mentir, não, que tem que ir um pouco preparado Para suportar uma dorzinha. Tem uma pergunta aqui, olha, Miguel Ele BH. Quanto tempo pós-parto pode aplicar o laser? Olha, é... vai depender do, do objetivo dessa mulher, né? A gente, em geral, espera de 3 a 6 meses para avaliar e para iniciar o tratamento. Não pode estar sangrando, né? Então, com certeza, antes de 45 dias não pode fazer. Mas a gente sabe que o corpo da mulher ele muda muito né, nesse período pós-parto de 3 a 6 meses então a gente pode avaliar com três meses e já pode se dependendo da queixa, né, já pode começar assim a pensar num tratamento. Uma outra coisa legal, gente, é que o laser, o que, que que o laser faz, né? Ele primeiro, ele não vai queimar o epitélio, aquele primeiro tecido. Ele é como se ele queimasse o tecido que vem embaixo. Exato. Ele queima o subcutâneo, né? Ele destrói o subcutâneo. Aí esse subcutâneo aqui ele vai cicatrizar, ele vai se reconstruir, e quando ele se reconstrói, ele forma células novas, neovascularização, novos vasos, ele irriga de novo esse tecido. Então, ele faz com que esse tecido seja um tecido mais firme, mais vascularizado, né? Que produz. É, é, mais lubrificação vaginal, então por isso que ele é muito bom, por exemplo, para mulheres que estão ali no pós-parto, né, que estão uhum. com baixa lubrificação, que é muito ruim no pós-parto, que você fica com baixa lubrificação, então, é, mas, não, que assim, não só quem está amamentando, principalmente quem está amamentando, que fica, né, esses períodos ali com baixíssima lubrificação, às vezes até com dor na relação, né E também mulheres na menopausa, né Lu? Isso, a gente está falando muito aqui de mulheres no pós-parto Porque é o nosso público maior, né? Mas na mulher, na menopausa, tem um efeito muito bom. Por causa de tudo isso que você falou, mas também porque aumenta a elasticidade, né? Então a vagina, durante a relação sexual, quando a mulher está excitada, aumenta ali uh, o fluxo de sangue, aumenta a circulação ali, e isso vai fazer com que ela fique lubrificada. E, que, e quando tem a penetração, a vagina, ela vai... Expandir, né? Ela vai aumentar de tamanho. Então, normalmente ela fica ali colabada, pequenininha. E durante a excitação, durante a relação sexual, ela vai expandir para receber o pênis ali. E durante a. Principalmente. Principalmente durante a menopausa, né, quando a gente tem essa diminuição do, do, do, do estrogênio, principalmente, essa quantidade de células, essa elasticidade diminui. Então, fica, pode ficar doloroso, a mulher pode, inclusive, diminuir libido, ficar sem vontade de ter relação sexual por causa da dor. Então, o laser, nesses casos, também é muito interessante, porque é, é lógico que se você usar o hormônio ali, Vai tratar, vai resolver, mas é momentâneo. Assim que você para de usar o hormônio, esse efeito passa. E o efeito do laser, ele é contínuo, ele é continuado. Ele pode durar até um ano, ou mais, dependendo da mulher. Então, é um tratamento muito interessante. A gente sabe que as mulheres não estão querendo muito usar o hormônio mais, né? A gente vê várias mulheres buscando a gente para colocar colocadil para parar de usar hormônio tem as mulheres que têm as contraindicações para usar hormônio, né, com história de câncer, enfim, de mama e então o laser ele veio muito com essa com essa com esse objetivo de, de trazer esse conforto e esse benefício para a vida sexual da mulher, né? A gente sabe que a mulher vai viver metade da vida dela na menopausa, né? Se a gente vai viver 100 anos tomara, é, entrar na menopausa aos 50, então metade da nossa vida a gente vai estar tá na menopausa. E a gente quer ter vida, vida sexual até morrer, né, <risos> em geral. Então... É uma, uma pergunta minha legal. Uma paciente, muitas vezes, a pergunta um dia desses. Hum. Ela é, tava com queixas, né, sexuais, de atrofia vaginal e a gente começou a reposição hormonal com estrogênio uhum. e ela voltou muito feliz, muito satisfeita teve estava muito feliz com a vida sexual e ela me perguntou assim Kézia, mas então até quando que eu vou ter que usar estrogênio? pra sempre eu falei assim, olha é, mas pra eu responder isso, você vai ter que me responder a outra pergunta você pretende ter relação sexual até quantos anos? Ela parou e falou assim, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, olha, é porque é o seguinte, quando a gente fica sem hormônio, sem estrogênio, a nossa vagina perde elasticidade. Lembra como é que você estava antes? Ela vai ficar, ela praticamente vai fechar com o passar dos anos. Ela uhum. vai ficar igual a vagina de criança, você não consegue ter relação sexual sem estrogênio, sem elasticidade vaginal. Então, assim, o que o laser vai proporcionar é que vai trazer de volta a elasticidade sem o estrogênio. Claro, gente, Exato. que não faz milagre, porque tem, a gente precisa de libido, né? Tem outras coisas. Claro. Tem outras coisas aí, e também o estrogênio sistêmico tem outros efeitos, né? A gente tá falando só aqui da atrofia genital. É, exatamente. Mas para mulher que tem só queixa de atrofia genital, né, Lu? Ou então mulheres que realmente não podem usar estrogênio de maneira alguma? É. Para os calorões, é lógico que o laser não vai fazer nada, né? Porque quem resolve o calorão é só o estrogênio sistêmico. Mas para as queixas sexuais, que é o que a gente está mais abordando aqui, vai ter um efeito muito bacana. E lógico, né, a libido é multifatorial, a gente tem que avaliar várias questões, né, a menopausa é um momento muito delicado na vida da mulher, ela tá passando por muitas mudanças, às vezes é um relacionamento que já tá um pouco desgastado, né, enfim. Então, tem que avaliar com muita cautela, mas chegando à conclusão de que essa diminuição de libido, ela tem relação com essa atrofia vaginal, né, devido à baixa de hormônios, é uma opção muito bacana que a gente tem. E ter uma relação sexual dolorosa ou sem prazer já é um gatilho para que depois você diminua o libido. Para que Nossa. depois você não queira mais ter relação sexual. Claro, você não, então, quer, ter um... você não quer sentir dor, né? Uma coisa que tem que ser prazerosa. Então. Então, quando a mulher tem uma relação. Que já é boa, você vai entrar num ciclo positivo de prazer sexual. Se você tem uma relação sexual ruim, você já vai entrar num ciclo negativo e diminuir seu libido. Quando a gente começa a consertar a lubrificação, a atrofia, a gente já começa a melhorar o libido, né? Sim. É, então a gente fala assim: quanto mais é, estratégias a gente tem para melhorar a saúde sexual das mulheres, a gente tem a, a saúde sexual dos homens também. Sim. Né? A, a, a indústria farmacêutica joga aí os viagras, os tratamentos para masculinos e cadê os tratamentos femininos? A gente não pode jogar só os tratamentos para os homens de... de... De meia-idade, para os homens de terceira idade e para as mulheres. Sim. <risos> e, e, e os casais, a gente não pode resolver a gente pensar no casal, né? A gente pensar nos relacionamentos, né? Então, a gente fica como ginecologistas pensando em trazer respostas, soluções para os casais. Exatamente. Né? Então, a gente tem a reposição hormonal e para quem não puder ou não quiser reposição hormonal, temos também esses tratamentos que um deles é aqui o laser vaginal. Isso. Quem mais quer perguntar? Teve uma pergunta aqui que eu... Deixa eu a Drica perguntou se laser no canal vaginal. É isso mesmo, Drica. A gente falou anteriormente, o laser ele, ele é aplicado na vagina, dependendo da queixa, ou pode ser aplicado na parte de fora também, na vulva, dependendo do que está incomodando a mulher. Mas esse que a gente está falando para melhorar a lubrificação, para melhorar a elasticidade da do canal vaginal, é dentro do canal vaginal, sim. Explica um pouquinho aí, Lu, como é que é assim, a mulher marca uma consulta com o médico, depois de quanto tempo que ela já pode fazer, quantas sessões que são, como é que é o procedimento todo? Bom, então é importantíssimo ela ser avaliada, né, por um, por um ginecologista, e justamente para avaliar essas queixas e definir o plano de tratamento, igual a gente já falou aqui, né, então, ah, o que que ela tá sentindo? Tá sentindo uma frouxidão da, da, da vagina, tá sentindo perda de urina, enfim. Então Até a gente porque, vai. Porque, gente, nem todo problema vai resolver com laser. Às vezes só tem um, tem um tipo de incontinência urinária que a gente vai examinar e falar, assim, que nem adianta você achar que isso daqui vai resolver com laser, né? Exato, tem incontinência urinária que, que vai ser só com cirurgias, né? Enfim. É por isso que é muito importante uma avaliação completa. Antes de qualquer coisa. Mas aí, beleza, definimos que é isso, né, que, que o laser vai ter benefício. Então a gente já pode marcar a, a sessão. Tem algumas contraindicações, por exemplo, mul mulheres que usam díl de cobre não podem fazer. É, a mulher que está menstruada a gente não pode fazer. Por quê? Porque o laser, ele vai pra... ele, ele é... Ele vai para a água, né? Então, se tem a menstruação ali, vai prejudicar o tratamento e mulheres com herpes ativo, né? Enfim. Então, aí a gente vai ter alguns, algumas, é, alguns cuidados antes da sessão. Para mulher que tiver com muito, com muito ressecamento vaginal, com muita atrofia, talvez seja até interessante usar o creme, o hidratante vaginal durante um tempo ou mesmo o estrogênio tópico, dependendo, né? mas para as mulheres mais jovens às vezes isso nem é necessário e aí vamos lá e aí a gente marca a sessão a sessão em geral ela é não demora 15 20 minutos a gente já já, já finaliza e vai depender das queixas né tem um laser específico que a gente aplica para incontinência urinária o outro que a gente aplica para tônus né, da musculatura e lubrificação e elasticidade e tem as duas ponteiras externas, né? Então, uma mulher que for fazer os quatro, aí vai demorar um pouquinho mais. E, e aí, pra essa mulher, a gente, eu vou prescrever o anestésico tópico, né? Então, a gente vai pegar um AB, vai encher ele de xilocaina de... gel e vai introduzir na vagina meia hora antes. E na parte de fora também, se for o caso. Que, como a dor, né? A gente não quer sentir dor. Então, é uma maneira da gente prevenir aí qualquer incômodo. Não pode ter relação sexual nas últimas 20, 48 horas. Então, um castiguinho aí. E na, nos, uma semana depois do procedimento também não pode. Aí ah, é que é o difícil. Fica doido ah. pra testar, pra ver quais foram os efeitos. É bom que vai ter mais vontade ainda né, na hora de testar. <risos> e tem outra coisa também, gente, que nesses próximos sete dias é como se estivesse cicatrizando. Isso. Então fica saindo uma secreçãozinha, assim, como se fosse. É, quem já teve parto vai entender. Depois do parto, depois que sai o sangue, não fica saindo uma salmourazinha. Quem já fez CAF também vai saber, quem já fez cauterização no colo do outro. Fica saindo aquele caldinho, assim, uma aguinha. Parecendo água adquirida, mas não tem cheiro ruim, não, tá? Quando então, fica saindo uma aguinha, então, você tem que usar um absorvente, assim, nos, nos primeiros dias. Fica saindo essa aguinha, assim. Se fosse uma aguinha mesmo, assim, fica saindo essa aguinha na sua vagina. Você fica usando uso absorvente normal, não te atrapalha de fazer nada. E vida normal, vida que serve. Você, é. você levanta, sai andando e vai normal. Não atrapalhe nada a sua vida, não. Pode ter um pouquinho Acho de sangramento é isso, mãe, também. É? é, pode ter um pouquinho de sangramento também. De pode preso. ter sangramento? Não são todas as mulheres que têm, mas algumas têm. E pode ter saída de pla... de como se fossem umas casquinhas, assim, sabe? Porque, como é uma. É, são micro. É micro microabrasivo, né? Então, são queimadurinhas que. Pequenas queimadurinhas que faz lá, lá na vagina, pode sair umas casquinhas. Mas isso não é para todas as mulheres. A gente sempre orienta porque é para vocês não ficarem uhum. assustadas, né? Quando a gente fez lá na vila, a gente, quando a luz chegou lá, todo mundo empolgou, né? Vamos fazer, todo mundo aqui quer fazer junto. E aí foi interessante, que aí. A gente já, já queria fazer isso, né, mas ninguém animou. Quando a Lu chegou e fazia, juntou todas as médicas, fizeram todo mundo junto. A primeira sessão. Aí a gente foi comparando, né, Ah, teve mais isso, teve mais isso. A gente foi comparando, assim, que qual é, Ninguém teve casquinha lá, não. Teve, não. É muito raro. Entre, é, entre nós, é, ninguém sentiu dor também. Eu só senti na hora que saiu na pele, assim, que eu falei, nossa, essa aí deve ser a dor da vulva, né, quando encosta na vulva, assim. Na hora que você tirou assim, encostou um pouquinho na pele, eu dei um pulo, assim, que eu sou muito escandalosa com dor. Gente, vocês imaginam o meu parto, como é que foi, né, Lu? Você <risos> tá imagina o parto, né? e, e aí, a, a gente, sim e aí depois da primeira sessão, como é que é? Explica para as pessoas aí, você faz uma sessão, é. uma vez por ano, como é que é a manutenção, assim? É com Botox, 3 em 3 meses? Como não, é que é? não. É, bom, aí, vai de, de novo, vai depender da queixa, né? Mas, por exemplo, porque a gente está falando aqui da mulher mais jovem, que tá queixando um pouco de diminuição de lubrificação e talvez até uma incontinência urinária leve. Duas sessões são suficientes. E, em geral, não vai precisar Duas fazer... Todo ano? Não, pois é. Em geral, por exemplo, para mulher na menopausa, a gente indica três sessões e uma manutenção anual, ou de a cada 18 meses, dependendo de cada mulher. Para as mulheres mais jovens, às vezes não vai precisar dessa, dessa manutenção. A gente vai, lógico, observar e vai de acordo com os sintomas da mulher. Mas em geral é, é tratamento mesmo, né? duas sessões e são suficientes. É lógico que tem mulheres que vão responder melhor aquela coisa que a gente estava falando da genética, né? Da produção de cada mulher, da resposta de cada mulher. Tem mulheres que vão responder com uma sessão, ou mulheres que vão precisar de mais de duas, né? Então a gente vai sempre avaliando é, isso. Você falou que tem mulher que na primeira sessão já percebe, né? Com certeza. E tem mulher que depois de duas só que percebe. É. lá na vila duas pessoas, eu e outra pessoa já percebemos diferença na primeira sessão e duas não perceberam diferença, eu uhum. falei, calma vocês vão perceber diferença uhum. depois da segunda é, então é isso mesmo, assim eu já percebi depois da primeira mas assim eu, eu fui a pessoa que mais Teve, não sei se tem a ver, né, mas eu, eu tive mais secreção, assim, eu falei, gente, tô fazendo xixi, tanta secreção que saiu, acho que, que mais machucou lá dentro, assim, que mais lesionou, fui eu, por isso que deu certo, mas, <risos> nada a ver, né, <risos> mas, é, mas, assim, claro que eu sei que não é só isso, né, eu sei também que fortalecer, tem que fortalecer a musculatura, né, é, eu faço a fisioterapia pélvica, fortaleço a, a, a minha musculatura. É, tenho, talvez, eu acho que eu tenho uma genética boa, porque ninguém na minha, na minha história familiar teve incontinência urinária, mas né, eu tenho fatores de risco, eu tive quatro gravidezes, tive quatro partos, bebês grandes. Então, uhum. eu sei que eu tenho um fator de risco para incontinência e... E tive bebês, é, mais, apesar de meus partos terem sido rápidos e fáceis, né? Tive bebê mais velha. Então, eu tenho que fazer tudo pra me cuidar. E uma coisa que eu penso muito, Lu, é que a gente... A mulher, aquela coisa que a gente fala assim, ah, o 40 é o novo 30, o 50 é o novo 40, né? A gente quer viver, ter longevidade, mas a gente quer ter longevidade com qualidade de vida, né? Com certeza. Não, Não adianta a gente nada quer viver. Ter qualidade... Qualidade de vida sexual, a gente quer ter qualidade de vida urinária. Eu não sei se você percebeu, mas assim, eu nunca vi tanta fralda geriátrica em farmácia. <risos> eu, eu fico assim. É... não sei porque eu sou ginecologista, né? Mas eu só vejo fralda geriátrica em farmácia. Então, assim, gente, não é possível, que tem tanta gente usando fralda geriátrica e todo mundo tá perdendo xixi, não é possível. Claro que a população, aquela pirâmide etária está aumentando, eu sei disso, e isso é bom, porque é sinal que a gente está aumentando nossa longevidade, que a medicina está tá, trazendo qualidade de vida, assim, né? mais sobrevida para as pessoas. Mas será que as pessoas estão cuidando mesmo dessa área da vida, estão né? cuidando do seu asfalho pélvico, as pessoas estão envelhecendo com incontinência urinária? Será que se a gente tivesse mais consciência do nosso asfalho pélvico, a gente né, poderia. É isso, que, é isso que vocês estão pensando hoje, né? Tem como a gente prevenir, né? Prevenir pra gente ter uma longevidade com menos incontinência, né? É. A incontinência... Desculpa, pode continuar. Não, é isso mesmo. Com, com mais saúde, gente urinária? É. A, a incontinência urinária, ela... Pela anatomia da mulher, né? Nós mulheres somos muito especiais em vários aspectos e a anatomia mesmo ali da mulher né da, da, da bexiga do ângulo ali da uretra isso tudo favorece que a gente tenha um continência urinária ao longo da vida mesmo que não tenha é, gestações, mesmo que não tenha partos, independente da, da, da via de parto que for, né? Então, vários fatores na anatomia, enfim, na estrutura ali da bexiga, ela leva as mulheres a ter incontinência urinária. Então, é muito, muito comum. É porque a gente não fala sobre isso, porque é algo muito constrangedor, constrangedor né? Então... Mas é muito comum, sim, nas mulheres ali acima de 45, talvez, enfim, um pouco antes, não sei. E e eu acho também, igual você falou, que tá tendo essa procura mais, aumentada aí, essa conscientização mesmo de que isso é algo que dá para prevenir ou dá para postergar, né, para adiar um pouco. E e a procura aí pela fisioterapia pélvica, né? Eu acho que tem, a gente tem visto muito falando sobre isso. Eu fiz uma, uma live aqui, inclusive, falando sobre fisioterapia pélvica e libido. Então, existe, tá tendo essa conscientização da prevenção. Que prevenção é sempre, o, é sempre melhor do que tratar. Uhum. né? E, e o laser, às vezes, ele pode ajudar nessa prevenção aí também, né? Então, a gente não precisa fazer só, assim, é, pode ser feito nesse, nesse sentido também. Sim, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Vocês têm alguma pergunta aí, gente, para nós? Kelly, minha amiga linda! Mim Borges vai fazer, estamos esperando, Mim. Gente, esse mês a gente não tem mais horários, quem tiver interesse, é, lá na Vila a gente está fazendo um Laser Day por mês. É, a não ser que a doutora Lu abra mais os lasers aí, é. mas a gente. A, normalmente, essa máquina de laser é uma máquina que as clínicas de dermatologia alugam para fazer né, laser dermatológico. E aí, os ginecologistas, agora com, com a questão do laser genital, também estão alugando com as ponteiras ginecológicas para fazer nas mulheres. Só que a quantidade de ponteiras, elas têm que ser esterilizadas depois. Então, não tem uma quantidade grande de ponteiras. Então, a gente não consegue fazer, por exemplo, o, o dermatologista ele não encosta na sua pele. Então ele consegue fazer, sei lá, 30 mulheres num dia. O ginecologista não, porque como coloca dentro da vagina, ela tem que ir para estufa depois, para esterilizar. Então a gente consegue uma quantidade pequena de mulheres por dia. Então Exatamente. é mais difícil para a gente fazer uma grande quantidade de pessoas, né Lu? Uhum. Então a gente, na verdade, é, esse mês mesmo, sabe, foi um dia, esse mês vão ser dois dias, dia 9 e dia 11, a gente não tem mais horários. E aí a gente vai ter no mês que vem, que as pacientes que fizerem agora o primeira, primeira vez nesse mês, vão fazer mês que vem em dezembro. Né? Se talvez tiver uma grande demanda e a gente conseguir alugar o aparelho mais um dia, né? Um, um horário na, na empresa que aluga, a gente faz mais um dia esse mês. Mas por enquanto, já, esses dois dias, 9 e 11, já não tem mais horário. Mas aí mês que vem, dez, novembro, dezembro, ainda tem, acho que ainda tem horário. Tem, né? É, Sim. Tem, né? Então, então é isso. A gente começou com um dia, estamos com dois dias, por, causa, por isso que a gente não faz, porque o procedimento não demora muito mesmo. Demora não. 20, 30, né? 20 minutos. O problema é só esse, assim, porque tem, a ponteirinha dele é de ouro, então não tem como esterilizar naquelas. naquelas aqueles materiais de esterilização, tem que ser na estufa mesmo. Então, apesar de ser um procedimento rápido. Não dá para a gente fazer muito volume no mesmo dia. É, mas então é isso. Assim, você pode consultar com o seu ginecologista, se ele avaliar, se você tem indicação, se ele entende, né, se ele está é, conhecendo o, o, o que, que é. Ou então com um de nós lá na vila, que vai te encaminhar para a Dra. Luciana. Alguém tem mais alguma dúvida? Bem, se vocês lembrarem de alguma dúvida, podem escrever aqui embaixo... Que a live vai ficar salva. Ou então enviar para a doutora Luciana lá no direct dela, lá no, no com Instagram certeza. dela. Minha caixinha está né? sempre aberta. A caixinha de perguntas lá no, no perfil pode mandar que eu respondo tudo. Então tá bom, Lu. Muito obrigada. Foi um prazer. Viu? Foi ótimo. A gente se vê em breve. Espero vocês todos. Semana que vem a gente vai ter uma live com o doutor Edson. Sobre Maravilha. monitorização fetal intraparto. Vamos dar um, uma passeadinha na Obstetriz semana que vem. Tá bom? <risos> tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.